Olá, a receitinha hoje vai ser um suco detox. Esse suco, ele ajuda você a emagrecer, a regularizar também o intestino. Para quem tem intestino preso, é ótima essa receita. Gente, aproveitem aí e faça essa receita para melhorar o seu intestino, quem tiver intestino preso. É uma receita muito prática, muito simples de fazer, que vai ajudar bastante na sua saúde. Tô usando aqui uma folha de couve bem grande, um limão picadinho, gente eu tirei só a pelinha de cima, a casquinha verde e deixei essa branca, que essa branca que ajuda no funcionamento do intestino, né, pra soltar mais o intestino. O gengibre eu usei o um pedacinho, cortei umas fatiazinha e uma laranja picadinha. E vou usar 500 ml de água gelada, que é para duas, é duas pessoas tomarem. Vou colocar os ingredientes aqui no liquidificador e bater por aproximadamente um minuto ou até que fique bem triturado, porque não precisa coar. Só se a pessoa não quiser mesmo engolir assim com as fibras, então você pode coar aí seu é suco. Mas a receitinha é pra tomar sem coar, só deixar bater bem. Que vai ficar bem fininho. O gelo também pode. Então, agora eu vou levar para bater por mais ou menos um minuto ou até que fique bem fininho. Prontinho, já bati aqui. como ele ficou. Então, agora eu vou colocar aqui no copo. Então, gente, é uma receitinha bem fácil de fazer Que você pode fazer aí O que você tiver na sua casa Só uma folhinha de couve, um pedacinho de gengibre E uma laranja, um limão Que essas coisas sempre as pessoas têm em casa, né? E você pode também estar usando aqui Um canudinho para tomar Gente, então é essa receitinha de hoje. Passam aí e ajuda a melhorar o seu intestino. Se gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos, inscreva -se no canal. Deixe seu comentário, clique no sininho para estar tá recebendo as notificações. E até mais. Tchau!